Nos últimos dias eu tenho jogado jogos em VR com uma frequência muito maior que antigamente. E com isso eu tenho entrado no VRChat praticamente todos os dias. Jogar VRChat em 2021 é curioso por uma série de motivos. O jogo já teve a sua época de hype, principalmente quando vários memes explodiram lá para 2018 e fez as pessoas descobrirem esse jogo. Hoje em dia o jogo ainda é bem movimentado, mas hoje ele é frequentado principalmente por pessoas que querem socializar e viver algumas experiências que só tem nesse jogo. Eu não sou a pessoa mais experiente desse jogo, mas eu tenho ali as minhas 600 horas de gameplay, e nessas 600 horas eu descobri bastante coisa boa e bastante coisa zoada. Depois de ver alguns vídeos bem interessantes sobre o lado obscuro do VRChat, me veio um pouco de inspiração e vontade de falar a minha visão sobre essas paradas. Mas por outro lado, eu vou falar não apenas das coisas ruins, mas também da parte maravilhosa que existe nesse jogo. Antes de qualquer coisa, eu só quero lembrar vocês de deixarem o um likezinho nesse vídeo e se inscreverem no canal. É de graça, me ajuda pra caramba e esses vídeos dão um baita trabalho trabalho para fazer. Então ajuda nós aí. Bem, vamos começar com uma coisa bem positiva e que é a base principal do VRChat, a interação. Acho que uma das melhores coisas do VRChat é a forma que você interage com os outros. Diferente dos antigos jogos sociais que a gente conhece, no VRChat você fala e ouve as pessoas olhando nos olhos delas. Não importa o personagem que vocês estão usando, a forma que as pessoas dão vida aos avatares do VRChat é quase sempre impressionante, ao ponto de você ligar o personagem a pessoa automaticamente. Por exemplo, quando eu penso no Cat, automaticamente me vem o personagem dele na minha cabeça. E por mais óbvio que pareça, isso é positivo para muitas coisas, você pode fazer reuniões com com amigos, uma festa de aniversário, um evento divertido, ou até mesmo sentir psicologicamente o calor de um abraço, ainda mais se você tiver um phantom sense bem desenvolvido, mas phantom sense é um assunto para um outro vídeo. Agora, falando do lado ruim. A interação do VRChat, que é uma coisa maravilhosa, muitas vezes é quebrada ou desmanchada por conta de uma cultura e alguns costumes dentro desse jogo. Infelizmente, existe uma parcela muito grande de pessoas que ainda não entenderam a proposta do jogo. Principalmente aqui no Brasil. O VRChat é diferente de um jogo multiplayer super frenético e animado. Eu vou usar o Fortnite como exemplo para traçar um paralelo aqui entre os jogos. No Fortnite, quando você encontra seus amigos, automaticamente você pula, se agacha, dá uma picaretada, ou faz algum emote divertido. E isso é normal por lá, é um jogo em terceira pessoa, super divertido, onde o foco não é exclusivamente conversar com as pessoas. Só que muitas vezes as pessoas reproduzem esse tipo de comportamento dentro do VRChat, e na maioria das vezes é bem desagradável. Se você joga em mapas públicos, eventualmente você vai ver pessoas trocando de avatar o tempo inteiro, e fazendo todo tipo de emote ou efeito possível, como se ela quisesse mostrar que ela tá ali, e que precisa ficar se movimentando loucamente para ficar no jogo. Isso quando não pega uma Avatares gigantescos ou usam efeitos super piscantes que chegam até a te dar um pouco de dor de cabeça. Não me entendam errado, eu não tô dizendo que você não pode ou não deve fazer emotes, efeitos e trocar de avatar quando você quiser. O que eu tô dizendo é que muitas vezes uma pessoa tá lá sentadinha apenas querendo conversar ou conhecer alguém, e aí chega o titã colossal do Shingeki no Kyojin e pisa na sua cara. A aleatoriedade do VRChat é algo maravilhoso, mas existem momentos apropriados e inapropriados para isso. Pena que muita gente não entende isso. Partindo disso, vamos falar da variedade que existe no VRChat. Você quer jogar pra relaxar? Beleza, entra num mapa relaxante. Quer ir numa balada com seus amigos? Beleza, entra num mapa de balada. Gosta de jogos de terror? Fazer podcasts e talk shows? Comer aquele McDonald's maravilhoso? Você pode fazer isso. O VRChat é quase 100% criado pela comunidade. Você pode estar aonde você quiser e ser quem você quiser. É nessa hora que você pode dar aquela fugida da rotina e jogar uns minigames muito da hora. Existem mapas de campanhas que duram horas. Sério mesmo horas. O VRChat é tipo um Roblox, só que bom. Desculpa, Robloxers. Agora, por outro lado, existe algo muito zoado que pode acabar com a sua experiência, seja lá onde você estiver no jogo. Esse algo é chamado de bugs e falta de otimização. O VRChat é um jogo extremamente bugado, lagado e cagado pra muita coisa. O jogo é feito na Unity e 90% dos mapas e avatares são criados por jogadores, sem muitas limitações. E por mais legal que isso seja, tem tudo pra dar errado no quesito desempenho. Pensa em um mundo completamente livre para você colocar o que quiser. O VRChat é tipo isso, é uma terra sem lei. Então existem avatares e mapas absurdamente pesados e mal otimizados, não importa o quão potente for o seu computador. E isso é tão comum que o próprio VRChat já oferece o um menu de safety, que serve pra você filtrar que tipo de coisas o seu jogo vai carregar nos avatares das pessoas. Se você quiser entrar em um mapa que tenha mais de 30 pessoas e deixar todos os avatares, todos os efeitos e shaders ativados meu amigo, boa sorte. E pra quem joga no VR, existe uma chance relativamente alta de você bugar em alguns mapas. É super comum você acabar atravessando paredes, quebrar seu corpo por inteiro e cair no vazio dos mapas. Isso tudo rola por causa de imprecisão nos trackers e também por causa da área de jogo do seu quarto. Isso não se limita só ao VRChat, mas querendo ou não, ainda é bem frustrante e acontece muito. Bem, por mais resumido que tenha sido, eu acho que do lado positivo eu já falei de praticamente tudo que tem no VRChat. Querendo ou não, isso também vai de pessoa pra pessoa, então você pode descobrir coisas boas que eu não descobri ainda. Mas no geral, a conectividade que você tem com as pessoas e com os mundos torna as possibilidades do VRChat infinitas, e isso é algo que eu já falei aqui algumas vezes no canal. Mas tem uma coisinha que eu não falei. Os criminosos virtuais. Não, eu não tô falando daquelas reportagens de boomers que falam sobre os perigos da vida virtual. No VRChat, por mais que sejam em proporções baixas, existem criminosos virtuais que podem fazer coisas terríveis. Nesse jogo é comum ver pessoas falando sobre avatares ripados. Um avatar ripado é basicamente um avatar que foi clonado e roubado por alguém. Via chat existem avatares públicos e privados. Muitas pessoas criam seus próprios avatares ou criam avatares pra vender e ganham a vida com isso. E isso é um trabalho super difícil. Agora pensa só, você paga centenas de reais pra alguém fazer um avatar maravilhoso pra você do jeitinho que você quer, e a pessoa vai lá e fica semanas ou até mesmo meses trabalhando duro pra entregar um avatar da hora pra você, até que um tempo depois você descobre que tem gente andando com o seu avatar por aí. Você não ia querer isso, ia? Algumas pessoas mal intencionadas utilizam programas criados para roubar todos os dados de um avatar no VRChat e consequentemente, utilizar eles sem permissão alguma. E esse não é o único tipo de coisa que essa galera faz. Existem clientes modificados do jogo que são capazes de várias coisas. Certas pessoas podem saber a sua localização e seguir você em qualquer sala, mesmo que seja privada. E em vários casos, essas pessoas usam avatares e programas feitos para crachar o seu jogo. Mas no pior dos casos, elas podem literalmente destruir o seu computador. Utilizando programas que vão crachar o seu jogo, acabar com o desempenho do seu PC, e enquanto isso, o seu PC sobrecarrega infinitamente, até o momento que alguma peça dele para de funcionar. E aí, meu amigo, você vai ter que investir num PC novo é pessoal, todo lugar tá sujeito a essas pilantragens, isso não é algo só do VRChat, mas relaxa, esse vídeo não é pra te deixar com medo de jogar, principalmente essa parte dos criminosos virtuais, porque isso acontece em casos extremamente raros e em todo o tempo que eu joguei, eu não presenciei esse tipo de coisa, apenas ouvi histórias de amigos e de pessoas pela internet o VRChat continua sendo um dos meus jogos favoritos e eu creio que vai continuar sendo por um bom tempo eu recomendo demais que você entre nesse mundo mesmo que você não tenha VR, você pode jogar no seu desktop, eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar pra caramba, ok? Eu espero você no próximo vídeo, tamo junto e até a próxima!